estão acompanhando aí as fotos que fizemos aqui é, do início e do que a gente está convivendo aqui hoje. A gente começou aqui com esse terreno aqui, cheio de mato aqui, é, aqui vinha cavalo, cachorro, é, tudo é tipo assim de é, animais que a gente não está é, discriminando, mas esse era um terreno totalmente, né, que não tinha expectativa nenhuma de crescimento, nem que a gente pudesse, assim, dizer, eu vou fazer isso ali hoje ou amanhã. E aí a gente se organizou e essa diretoria né, composta por seis componentes que eu vou estar aqui citando o nome daqui a pouquinho, a gente conseguiu é, de fato né, restabelecer isso aqui fazer com que se tornasse esse espaço aqui maravilhoso para que a gente hoje esteja aqui de fato desfrutando desse espaço então é uma luta é uma batalha né, para a gente esse espaço aqui que não é só do futebol é um espaço para a comunidade a comunidade vai disputar isso aqui nos eventos né? nos aniversários, nos noivados, nos casamentos, né? a gente sabe, tem muita gente aqui que fala assim, eu te amo, mas precisa casar, que o casamento também, né? ele traz felicidade para os casais. Então, estava começando com meu amigo, o José Luiz, um amigo de Rasta, servidor dos Júlio Federais, um servidor, porque eu sou servidor do Monta Marinha, eu faço o todo dia, Hoje eu estou aposentado, me aposentei cedinho. Todos os dias eu saio para o sindicato fazer um contato né, com as pessoas, conversar com as pessoas. Assim, eu tenho né, essa coisa que eu tenho comigo. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim: Ah, seu Pedro, ah, seu Pedro, eu posso chegar lá e falar com o seu Pedro, ele vai dar o que quiser. Não, não é isso, pessoal. Assim, tudo tem seu limite. Eu sou uma pessoa assim muito determinado, né, graças a Deus, para ajudar as pessoas, e Deus tem feito, todos os dias, Ele opera um milagre na minha vida. Então, assim, estou dizendo para vocês, todo mundo satisfeito no um dia de hoje, na minha diretoria, né, através de Rasta, Tiago, Mavã, meu amigo Neto, que não está aqui, Dunga. A gente formou uma diretoria assim, urgentemente, para poder a gente ter o nosso CPJ. Então, assim, a gente está aqui muito satisfeito com a presença de vocês. Oh, olha aqui, olha quantos prêmios tem aqui. Pessoal, se eu falar para vocês, se eu gastei um centavo aqui ou não gastei nada. Isso aqui meus amigos me deram, meus amigos me deram. Eu faço foto de tudo e mando para as pessoas que me ajudaram, que eu gosto de fazer isso. Transparência, oh, tem mais de 25 prêmios aí. Começa o coroa, fui lá conversar comigo, meu tá um bom amigo, você quer o quê? Eu falei, pô, o senhor uns prêmios aí para a gente fazer o sorteio. Aí ele mandou aí é, é, quatro prêmios, fui ontem lá pegar com o Carlos, né, e outras pessoas, advogados, né, sindicatos. É, então as pessoas assim têm sensibilizado, porque a gente sabe que o nosso país enfrenta uma série de dificuldades e as pessoas também estão sofrendo muita gente passando por dificuldade. Então assim, eu me dedico toda semana, sempre eu chego, que as pessoas têm conversado comigo, e quando não conversa, aí eu chego para alguém e digo, e aí, cara, como é que tá essa coisa aí? Pô, seu Pedro, tem alguém precisando de alguma coisa que a gente vai levar, que a gente não é rico, né? mas a gente consegue ajudar. Então esse coração é o que eu tô pronto estou falando para vocês aqui para ter uma escada pessoal. Mas esse é o meu jeito. Eu recebo aqui todos associados aqui no dia a dia e falei quando a gente estipulou a mensalidade de 70 reais, eu falei quem tiver condições paga, quem não tiver condições também chega pra gente aqui conversa e a gente resolve aqui sem pincuínio, sem ficar com quem é não, porque isso é aquilo e assim a gente considerou, a gente se organizou aqui com a diretoria aqui pra todo mundo que tivesse acesso à festa viesse, e chegasse aqui com uma pulseira, para não ter bagunça, porque também como você faz as coisas, que tem bagunça não é bom. Entendeu? Tem que ser tudo organizado, tá aqui as famílias daqui, né? quando você vem com sua esposa, eu não quem for, você quer chegar satisfeito e sair satisfeito. Então, é com essa harmonia que a gente tá fazendo aqui, meu amigo Neto aqui, parceirão, né? Eu tenho parceria com o Neto, ó, há quase 10 anos, né? Netão aqui, meu amigo, a gente sabe as lutas que a gente enfrenta, que neto enfrenta, seu Se tecladista que também enfrenta, e a gente tem segurado isso aos troncos e não é, não é, Neto. Então, assim, hoje é a festa do dia dos pais, a gente vai ficar aqui em harmonia, né? quem tiver com sua esposa do lado aí, não briga com a esposa não, pessoal, pelo amor de Deus. Dá um beijinho Neto se ela se estressar, releva alguma coisa, que a gente saia daqui com essa harmonia, aí o para aqui vai fazer uma torta aqui, de som pra gente, após a saída de Neto vai chegar a Ana Rios, que é minha parceira também, e apareceu assim um monte de gente para poder vir aqui contribuir com a nossa festa. Então, é dizer que a luta continua, fora Bolsonaro, é, a assim, gente sabe, é... O quanto a gente sofreu nesses quatro anos, todo, fazendo exercícios que aqui para falar também um pouquinho da política, com a militante, tudo que está envolvido lá no PT, eu estou lá, pessoal, envolvido lá, eu vou à rua, eu faço uma manifestação, várias manifestações que a vida fora do Bolsonaro. que é não um governo que não é dos trabalhadores, não é das trabalhadoras, não é da classe humilde pobre. Esses caras são o governo do Rio. Tu não poderia esquecer esse momento aqui de pegar aquele microfone comer e falar que a gente tem que gritar, fora Bolsonaro! Tô aqui, tá aqui a placa aqui, tá aqui a placa, tá a diretoria aqui. A gente vai inaugurar agora, chamando meu amigo ali, Roquinho Rasta, para que venha aqui tirar, tirar esse papel que tá aqui sobre a placa. E a gente vem aqui, pessoal, a gente vem aqui, todo o regimento de vocês aqui dois Rio de cimento, que a gente estiver aqui sempre. Temos o um cemitério masculino, o um cemitério é, feminino, está aqui o um acesso ao campo e a diretoria que a gente está né, terminando. Eu acho que isso aqui vai ficar muito bom. A gente vai crescer juntos e a gente tem o apoio da comunidade. Ô, oh, Racha, tira a praga aqui, Racha. Vem cá. Beleza. Pronto. Tira a praga. inaugurada em 14 de outubro de 2022 na né, gestão do seguinte membro presidente Pedro Santos Moreira vice-presidente Hidalgo de Carvalho Câmara Neto Moreira Renato Ombro da Silva Secretaria de Esporta Fui Roto da Silva Conselho Fiscal Edivante Jesus Souza E Anderson Bonfim Moreira nosso amigo Tiago Então, pessoal, é isso aqui né, ah, um time masculino que vai falar o nome aqui A senhora agora vai chamar o nome do Bahia e do Vitória para vir aqui botar essa dada no pé. Só para te brincar um pouquinho. A senhora vai chamar aleatoriamente desses nomes aí, um do Bahia e um do Vitória. Só para começar a brincar. De volta o para pé na sandália. Não! Você é tá do homem, cara? Bota pé na sandália. Não! Pode o pé na sandália, rapaz. Pode pé tá na sandália! Bora, é, é. De volta, passando um pouquinho na sandália. Vem cá, tá ó. Vem cá de mal. Quem vai dizer o público lá. A sandália deu nele? A sandália deu Então de Larga a sandália, rapaz. Larga a sandália. Larga a sandália, rapaz. Vai embora. Se fica aqui essa sandália, não é pé não. Pronto. Só pra vocês verem, fica é ali que a gente vai fazer. E agora aqui, nosso amigo. Cadê a sandália? de bola volta com a sandália? Praga. Vocês escolher essa, bote aqui. Bote essa. Não, mal você escolheu o Bote cá. Bote essa dália aí, rapaz. Jogo é jogo. Regulamento é regulamento. Agora o nosso amigo, até a sandália para o nosso amigo aqui. De modo perdeu. O pé não cresceu muito ou cresceu demais. Mateus, Juninho, Maria, o vitória é paz. Continua, está é, aqui a Dona Jaciara, aqui, a equipe feminina aí dá um apoio na nossa confetalização. Está aqui o nosso vereador Neto Mora, meu amigo de sempre. Está é, aqui a Dona Jéssica também, a sua companheira. Estamos tá aqui, as famílias reunidas, para que a gente de fato faça hoje o verdadeiro danistário. Neto não gosta quando eu falo fala Bolsonaro e cada um vem ao campo aqui para a sua chuteira tem gente guarda documentos aí né? a gente essa mochila aqui presente do dia dos pais vamos lá pessoal vamos lá aqui pegando aqui o nosso associado começando aqui com mestre da samba é. vamos lá vamos passar aqui para Neto Beto. Oi, você tem que pegar e tirar fogo. Espera aí. Peguei o tirão. Para que todos saibam aqui saços feitos, para que a gente não tenha nenhum tipo aqui e ruído. A gente pegue mais uma vez aqui os casais que né manter a melhor harmonia desse ambiente nosso aqui para que a gente saia aqui, daqui todo mundo sincronizar, principalmente nesse dia dos pais. E é importante, a gente tem que se confraternizar, é? a gente tem filhos, a gente tem esposas. Então a gente está vendo aqui as pessoas de, de lazer da comunidade. Mas é? sabe que tem pessoas que só aqui no CINE, tem pessoas de fora também. Esse aqui é o nosso exercício de santo dia. E a gente vai fazer sempre, deixando a reflexão para as pessoas. Isso é importante, a gente fazer esse exercício no dia a dia. E que chega, nem que seja, nas nossas famílias. Às vezes, a gente chega em casa e não tem muito ambiente, né? Dentro do nosso próprio lar. E aí um vai comer no quarto, outro vai comer na cozinha, outro vai comer lá no fundo da casa, porque não tem um relacionamento. Então é importante, pessoal que a gente esqueça esse escuro, desse escuro de lado, família é família, unidade é unidade. E a gente tem né, que verdadeiramente nos perdoar né, de algumas coisas que a gente faz. Por exemplo, eu não posso dizer que eu não sou um pecador, sou um pecador um mundo. Né, mas todos nós temos pecado, a gente tem pecado, mas a gente precisa saber se perdoar, e perdoar as pessoas. Né? Então, assim, quando eu falo isso aqui, eu olho na fisionomia aqui de algumas pessoas e às vezes a gente vê que a gente precisa liberar energia, a gente precisa soltar né, a nossa energia positiva, a gente não tem que estar com a natureza travada. Então, é isso aí, vou deixar um recado aqui para todos vocês e vamos lá, nosso associado aqui. Pra tá, gente continuar entregando aqui as nossas mochilazinhas. Aí, ó. É, pega a É, Desculpa. meu amigo, goleiro. Bom de bola. Tem um é. menino aqui também, viu? Do time aqui de Dona Jaciara, é. o Willi Raspa. Galera boa de bola aí. A gente vai estar sempre apostando nesses meninos aí. Fabinho, vem cá, Fabinho. Para te pegar aqui essa cola aqui. Pessoal, tá aqui o da Ciara, o Bento. O Bento. É. Vem cá, Bento. Neinho, Lu, galera, todo mundo aqui reunido aqui. Tarde maravilhosa, o pessoal tá com vocês aqui, muita satisfação. Isso aqui para a gente, o nosso amigo. Pedro. É? É o Pedro. E aí, Guerreiro também, tá aqui sempre com a gente. Aqui, nosso zagueiro bolo bola. É, Mineiro também, nosso conselheiro Boa, de já, bolibola, e a gente tem feito isso aqui, pessoal, justamente para unificar as nossas forças, para a gente derrotar esse sistema que está aí, a gente precisa unir, precisa ter união, né? a gente precisa apostar que a gente somos vitoriosos. Ninguém aqui né, é derrotado, está aqui dona Jaciana, que é nossa empresária aqui, né? e diretora também, da equipe aqui pronto, pessoal a água eu pedi uma pessoa para a salva um dos diretores aqui, fundadores aqui dessa associação né? pronto beleza vamos fazer falas aqui certo? eu queria é... neto Saber levar essa coisa e uma coisa as crianças então aqui é uma pessoa de responsabilidade o William Rasta e a gente vai passar para ela agora aqui para ela fazer uma salvação né, nesse dia de hoje que a gente está inaugurando a nova associação a associação da comunidade associação da comunidade daqui a pouco a gente vai ter aqui Rafael professor também aqui né, da equipe do boxe vai ter Fabinho né? <risos> Fabinho Fabinho não vai é mandar é o do meu amigo e toma toma, toma de cima Fábio Fábio o Sancho Nogueira que também é peça pra gente gravar tudo mas isso aí é normal a gente tá aqui para dar a rapada dar caminhada então assim, todos esses A gente só não fica que na questão da novela, na questão do pagode, na questão da cerveja e acompanhando sempre o que acontece no dia a dia para a gente saiba é, o que a gente está fazendo no dia a dia e o que a gente pode contribuir. São ser humano, cada um, cada ser humano aqui tem uma contribuição. Qualquer que acontece na Bahia e no Brasil? Né? Chamar aqui nossa companheira que Lívia, Lívia militante, companheira que do partido dos Trabalhadores, que vai falar para gente aqui também. Rapidinho para a gente fazer o nosso exercício de cidadania. Eu falo. Para... O dia base não é um campo enorme ao nosso lado, temos, umas, temos quadras de futebol, temos o box, temos diversos, diversas atividades aqui no Cine. O Cine é uma referência para toda a Cruz e uma salva de palmas para seu Pedro, para o Vasta e todas as pessoas que compõem essa diretoria. Eu sou Lívia sou, estou morando aqui há mais ou menos sete anos, eu nesse espaço que é o um espaço da comunidade, um espaço que me traz força, me traz energia. Eu queria muito que todos fizessem silêncio. Né? Mas no espaço de festa, às vezes é, pedir silêncio é difícil. Mas eu trago uma coisa para vocês. Sou mulher negra, gorda, lésbica, e ser um mundo é difícil estar nessa sociedade e ser respeitada nós temos várias, várias pessoas, parceiros, como o Neto Mola, né, que está aqui, no tá aqui nesse espaço, que a gente tem que valorizar, tem que respeitar. Temos Luiz Mar, temos outros, outras pessoas que estão aqui nos acompanhando. E hoje, nesse dia de festa, é um dia de trazer vibrações positivas, que todo mundo se sinta contemplado, respeitado e respeitada. Vem até a pele do meu lado. Nós precisamos andar assim, juntos, parceiros, independente de partido, independente de rua, independente de bairro. O amor é que supera tudo, o respeito, Pedro, é que supera tudo e faz com que a gente possa ir muito longe. Temos várias mulheres aqui, as mulheres levantam as mãos, as mulheres. Vamos mandar um parabéns para esses homens que estão aqui, mas não vai ser parabéns para vocês. de várias idades, de muitos amores, lembro de cantar a mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher forra da lei, lembro de Marielle Valente Guerreira, de China da Silva, toda mulher brasileira, que virou primida pelo parque a casa, meu corpo minha regra, agora mudou no quadro, vale. falando, eu não quero citar nome ninguém mas tem algumas energias muito forte no pisando da mulher e tem as energias numa beirada mas, homens e mulheres sempre vemos juntos vamos lá pessoal show de bola meu amigo Eldo. cara aqui vou falar deixa eu falar. meu grande amigo Eldo bom para você, aquela é empresa é sua que cresça sempre. Você é um grande homem. É. Você, a sua esposa, meu amigo Neto, a sua esposa Jéssica, então, todos que estão aqui, pessoal, eu queria fazer uma homenagem a cada um de vocês, mas estou falando aqui justamente assim para poder, é, porque às vezes as pessoas é, tentam distantear as coisas, né? E assim, a gente vive de uma civilidade brasileira com cada um cidadão, com suas impressões, expressões de bem e cada a cidadania foi feita assim, lá em Portugal foi descoberto o Brasil, não sei a data exata aqui mas a gente precisa ter cidadania a gente precisa descer o um papel de cidadão certo. Por isso que a gente está fazendo aqui esse exercício de santa quero chamar agora aqui meu amigo Rafael né, que vai fazer uma apresentação aqui do seu trabalho de box que ele faz aqui. A partir de hoje ele está submetido à associação porque essa associação não é só do futebol. Essa associação é para várias modalidades né, criadas aqui para incentivar a cultura o esporte Tô passando para a gente aqui é, Rafael, tem vários títulos tá? na sua categoria, disputou vários campeonatos, que as pessoas não sabem então eu vou falar um pouco aqui do seu projeto e vou mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer do box aqui para a Barra do Gil, que já está implantado aqui então a gente precisa intensificar. Boa tarde galera. Eu vou falar um pouco aqui do projeto. Um pouco do estudo daqui também do Estado. É... Já fui medalha de pronto no campeonato um brasileiro. Três vezes campeão baiano. Duas vezes medalha de prata no Campeonato Baiano. E uma vez pronto. Também temos aqui o professores professor Zato, que vai estar fazendo diretamente comigo a apresentação combate até em três minutos, onde nós já formamos um atleta aqui também, nosso atleta aqui, o que já foi campeã Bael agora, há pouco tempo, e foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. E eu vou agarro para vocês aí o Felipe e que dar uma continuidade aqui na apresentação. Valeu, Fael! Nilson, vem né, com sua água, seu gás. Nilson, né? nosso grande companheiro aí, nosso diretor financeiro. A Bilto, tem aqui nosso Ailton, nosso depósito aqui na Praça da Barra do Gil. Né? Companheira Dona Nicinha, né, que tem. O bar e restaurante também contribuiu para essa festa e a gente tem assim um monte de apoio, é, é, o nosso o bar de Cristóvão, pessoal, o Cristóvão também está com um barzinho agora ali em frente, a líder, quando quiser tomar uma cervejinha também vai lá no bar de Cristóvão Paulo já tá trazendo aqui também a menezinha, né, Mal. É isso? Então, assim, tudo isso tem contribuído para que nossa festa aqui do Dia dos pais um sucesso. Eu acho que já foi, né, pessoal? Eu acho que a gente foi aprovado aqui 100% essa união que a gente confraternizou nesse dia de hoje. Meu amigo Neto, o seu brincadista aqui. A ver, né, na música aí, eu só tento também a elogiar todo esse trabalho que a gente tem feito aqui, daqui a pouquinho o Rios, com sua banda também, vai se apresentar aqui o Rios, vai chegar aqui às 16 horas e vai se apresentar para que a gente eleve nossa festa aqui até é, 18 horas, 19 horas, quem a a Noé não vai, só a João. vai torcer. Oi? Puto, pessoal! E não vamos esquecer, viu, pessoal? É 2 é de outubro? Eleições, 2 de outubro, todo mundo votando aí, exercendo, seu é exercício de cidadania. E a gente sabe, foi 4 anos. Bom, Vamos fazer a avaliação. Vou fazer a avaliação se foi quatro anos bom ou se foi quatro anos ruim. Então a gente vai chegar lá no dia 2 de outubro e vai afirmar. A gente tem o nosso candidato, né? eu, particularmente sou petista e acho que aqui, esse espaço, as pessoas que estão aqui, a Barra do Gil, a Bahia. É o Lula no ar! É o Lula no ar! Pessoal, vamos fazer primeiro assim, é fazer um exercício. Às vezes, eu não quero chegar aqui para ele que Mas sim, eu preciso declarar meu voto enquanto petista aqui, porque eu estou aqui reunindo com um grupo de pessoas que são pais e mães. Então, assim, o projeto, o projeto da direita, eu vou governar para a classe média pobre. Pegue o um livro lá que você convém. Então, assim, independente de qualquer candidato, qualquer candidato. Agora vamos lá de sorteio. Vamos lá? Cadê o, o copinho aqui? Cadê? Netão aqui, nossa amiguita. Cadê? Daquele... Vamos lá, pessoal? Vamos, vamos... Pronto, oh. um monte de... Ó, Mas assim, para a gente... Tocando na programação, daqui a, daqui a pouquinho... a na está aqui com a gente aqui, né? para dar uma pausa. Ah, aí. Vamos aí. Como aqui é a primeira.. Eu acho que está segura, né, pessoal? Sorteio de uma cesta básica aqui com nossos associados. O companheiro Jesse Mario, cesta mágica É? Espera aí, peraí. peraí. Ele falou em S. ele ficava falando de meio. Viu pessoal? Ele estou peço desculpa, porque ele pegou aqui para ler. E ele falou em S. Mário. Você falou em Mas aqui, quem foi associado aqui, mas só S. Maio, se pegar de live em palco, seria tudo bem, minha antiga aqui. É, Nosso amigo Juninho. Você também tá Vamos lá. Juninho. Cadê o Juninho? Juninho! Plato! Se você não estivesse aqui, parecia uma área. Então, quem é, Juninho? Pega a sua cesta básica lá. Eu acho que ajuda, né, Juninho? De qualquer maneira. Juninho! Vamos vamos lá, Zé! Vamos lá. Pessoal, eu tô sentado aqui, eu já tô acabado. Tô não foi mole, não. Pronto! Uma chuteira! Uma chuteira. Agora, bora fazer aqui, bora fazer um, um compromisso aqui. A gente vai sortear a chuteira. Se o cara chegar aqui ganhar a chuteira, ele botar um no pé e sorteia em novo. Tá valendo? Tá valendo ou não tá? Eu quero saber, tá valendo ou não tá? Pronto, então valendo a chuteira Wagner, pega a chuteira pra pagar pra ele calçar. Chuteira! Bota aí, Temi Não tá não, Wagner! Não tá não, pai! Vai, não vai, não! Bota o pé! Valeu! Pessoal! E aí a gente combinou E se ele botar o pé Se ele for um cara sincero Ele não vai botar nenhum pé Se ele quiser botar Pessoal, olhe bem Eu estou fazendo fazer uma pegadinha Acorda é e acorda devolver Você aí só tá vamos lá. vamos lá pessoal chama o próximo aí o próximo pessoal, agora me diga assim pode ser desse jeito ou ótimo? ela tá correndo realmente, o que é o do nosso goleiro, a numeração, Olhe assim, rapidinho, é a numeração do nosso goleiro, então o Lea é merecedor, então vai ser pro nosso goleiro. só, só, é. é assim algumas é, brincadeiras para te avançar aqui, Mas não botar tá boa. Vou lhe lanchar aqui, é só uma pegadinha. Agora aqui saiu palavra do filmar. Pessoal, fazer só a divulgação aqui, Mineiro, nosso companheiro aqui, sua esposa não está aqui. É, mas aqui todos... Cadê a esposa? Tá aí? Mas assim, Mineiro, ó, oh, Mineiro tá aqui com a família. Valeu, Mineiro, tamo junto aí, meu amigo. Valeu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, eu agora... Que hum. de natura, que natura. natura, pega lá caçama. Natura aqui, pessoal. Falei pro balejador da casa. E daqui a pouco também, pessoal, vamos ter uma apresentação aqui. É, nosso amigo Pino, do FIT Natura, barbeador, tá tudo aqui, Pino. Oi! Então não faça passar com o barbeador de vez, que se assim, tudo Mas beleza, Pino, você é um cara um disciplinado, um cara social e a gente só quer Agradecer a sua participação. Bora, pirinou, pirinou, pirinou, pirinou. Cara bom, cara bom, cara bom. Cara de bom coração, viu, passar. Pessoal, eu sou chato pra falar, né? Vou botar aqui uma música, né?